Oi Ana, tudo Oi. bem? Conta pra mim o que, que tem aí. Aqui é nao... mas... o corpo de Jesus que não tem fermento, porque a gente quando, né, quando nasce, a gente não nasce com fermento, não tem fermento na gente, senão a gente ficaria gordo. Ah, mas aqui eu acho que esse fermento é diferente. Jesus morreu pra tirar outro fermento, qual que é o fermento? Nossos pecados. Ah, os nossos erros, os Esse nossos fingimentos. Ah. É o corpo de Jesus, lugar rico, sem pecados. Hum, Muito bom, legal, Ana. Oi, Sara. Oi. Explica pra mim o que tem aqui na mesa. Aqui a gente tem o cálice, né, o sangue de Jesus. Aqui a gente é tem... É suco? É suco de uva. Ah, tá. Que representa o cálice. Aqui a gente tem é, água com sal, que representa as lágrimas do povo de Jesus que ficou 400 anos escravizado no deserto. No Egito, né? No, é, no Egito. E essas são as ervas amargas que tem rúcula e... Não lembro, não sei se é almeirão escarola. Escarola. Que representa a, a tristeza, a amargura do povo. Da escravidão, é. né? É. Legal. Mas afinal, o que é a Páscoa? Muitos acreditam que a Páscoa é a ressurreição de Jesus, mas não é. A Páscoa é um contexto, um momento onde Deus passa sobre a terra executando algum tipo de juízo. Eu vou citar alguns momentos onde isso aconteceu. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden por desobedecerem a Deus, tendo comido fruto que Deus falou para não comerem, eles reconheceram que estavam nus e ficaram envergonhados. Então Deus, pela primeira vez, mata um cordeiro para cobrir a vergonha de Adão e Eva, um cordeiro que tira a vergonha do ser humano. Quando Deus chama Abraão a oferecer Isaac no monte que ele indicaria, que a gente soube que futuramente era o monte Moriá, então Isaac pergunta para Abraão, pai, a gente está vendo que aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, mas cadê a oferta? E Abraão falou, Deus proverá para si um cordeiro. E quando eles chegaram lá no monte e Abraão ia sacrificar Isaac, o anjo deu a ordem para não fazer isso, Abraão viu... O cordeiro preso com um chifre num arbusto. E é o cordeiro que Deus proveu. Então, Abraão matou aquele cordeiro junto com Isaac e teve o seu filho de volta. Então, é o um cordeiro que desvia a morte, trazendo vida. No Egito, a gente vê que o povo de Deus Israel ele ficou 400 anos escravos no Egito. E Deus enviou 10 pragas através de Moisés para libertar o povo do Egito. A décima praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios vingando o assassinato que faraós anteriores mandaram fazer de crianças de dois anos para baixo do povo israelita, onde Moisés foi liberto através da água do Nilo, que é o significado do seu próprio nome, Moisés. Então, naquele momento, Deus fala para matar um cordeiro, para passar o sangue no batente, né, nos umbrais das portas, porque Deus ia passar e executar o juízo sobre os primogênitos. E todo aquele que não tivesse o sangue no batente morreria. Então, Deus passa... E passa por cima das casas daqueles que tinham sangue no batente. Mais uma vez, a morte do cordeiro e o seu sangue desviando a ira de Deus, libertando o povo do juízo. Em Cristo não foi diferente. A Páscoa é morte. Nunca foi ressurreição. Então, quando Deus passa naquela época, naquela Páscoa, no Império Romano, Deus executa juízo sobre o Filho, Jesus. Jesus como está escrito em Isaías 53. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Né? Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas nós somos sarados. Então Cristo assume sobre si os nossos erros, os nossos pecados e ele morre. A ira de Deus cai sobre ele e ele é crucificado, claro, pelas declarações do povo judeu, pelos nossos pecados, pela tolerância de Pilatos que lava suas mãos e deixa o justo morrer, mas cumprindo profecias de que Deus executaria sobre ele o juízo. Só que acontece que três dias depois, numa festa chamada Festa dos Pães Sem Fermento, Jesus ressuscita. Então a Páscoa é sempre morte, é uma passagem de Deus para executar juízo sobre alguma coisa na terra. Nessa vez caiu sobre o Filho e a Festa dos Pães Sem Fermento é inaugurada pela Páscoa. A Páscoa é o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, onde o fermento significa a hipocrisia, o fingimento, o pecado, o falso ensino, o engano. Então, Cristo morre, ele retira o fermento, então ele ressuscita na festa dos pães sem fermento. A gente pode ver essa característica na ceia que Jesus fez junto com os discípulos. Ele retira o fermento ali. Ele deixa claro e diz, um de vocês vai me trair. E a gente vê que Jesus aponta Judas como traidor e fala, vai fazer o que você tem que fazer. E Judas vai e entrega Jesus para passar por todo esse processo de martírio por amor a nós. Então Páscoa é morte. A ressurreição se dá na festa dos pães sem fermento, da massa sem fermento, do corpo sem hipocrisia, sem fingimento. Jesus ressuscita três dias depois da Páscoa, da passagem do Eu Sou. Bom, esse é o significado da Páscoa, algumas ilustrações e a gente conversa mais. Falou!